Vamos ter que simplesmente ficar esperto, hein? Pra baixo, vai, vai, vai Vem mais deles Rápido, com essa Ele tirou a tábua Vamos sair daqui Tudo bem Acho que não nos viram oh, Essa é a nossa ponte Estamos mais perto Eu acho Vamos continuar. Vem. Morte para liberdade. Rapaziada, tá rolando só cara doido nessa área aqui, hein? é bom. É Ó, que garota, tio? Curtiu ela? Rapaziada. Pensei que tinha aqui. comida na sua época. Tinha, mas alguns decidiam não comer. Como assim, não? Beleza, que idiota. Rapaziada, se der comida pra ela, ela fica gorda. Ela come infinita. Você viu? Rapaziada, tá rolando umas águas verdes aqui, não propícia para tomar. Mas o mano Joe vai de ponta, tio. Tá nem aí. Vom, vamos ver como é que é. é eu não consigo. Se me colocar lá em cima, eu posso mover essa prancha. Mover a prancha. Rapaziada, era é, é, é simplesmente a tábua que os caras tiraram. Espera aqui! Vamos ver no que dá. Peraí, que Tá rolando aqui, ó. Outra prancheta do amor. Ó. Tá, gente, tá esperto aí. Ó, ó. Tá rolando alto os caras Inferno. Ô Joe, e aí? Pra onde a gente vai agora? Ô oh, Joe! Ô oh, Joe, não... vira a parada aí, tem como não? Beleza, conseguimos virar. Sápido. Com muita dificuldade. O L, calma! Calma que o, o Joe tá virando tabuetas que é isso? aqui. Sabe, vamos passar pelo hotel. Uh, ok. Beleza, l calma, segura. O negócio aqui não vira não, tio. Relaxa, eu não vou derrubar você. Será que ela sobe aqui direto? Fazer dessa L é ninja, hein? Vamos ficar esperto. Beleza, e agora? Como que eu subo? Bota a prancha como eles colocaram. Já atravessamos aqui, tio. Peraí Agora ele vem por cima. Tranquilo, tem... tá rolando umas escadas aqui. Rapaziada, é, é um barzinho, hein? Vamos cair pra dentro e pegar um cafezinho ah, aqui. Ó. Esse lugar tá fedendo. Ué, ele já? É, a madeira tá podre. Você ia muitas cafeterias? É. Sempre. E o que você comprava? Café? Só... Só café. Cafeteria café. Vamos com o esperto, ele. L. tá tudo cheio. Vamos, vamos ver se tem como fazer mais itens aqui. Pera aí. Por que que tá cheio o jogo? Beleza. Água benta. Paninho do amor. Beleza, aqui não contém muitos itens. A gente vai ter que subir a escadinha lá, L.? E aí, ele? Será que ela sobe aqui? Vai lá e vê! Vamos subir primeiramente. Que ir no nada, ó. Beleza. Rapaziada, vamos ter que ir esperto aqui. Que a gente não sabe se tem aqueles locks. Me parece que o local tá vazio, hein? É a verdade. Beleza. Garrafa tá cheia. Capa direita. tá rolando um colchãozinho aqui. <risos> tá meio mofado. Mas o Joe tá com sono, hein? Ó, facão já feito. O, o jogo é pra pegar o facão, hein? Beleza. Vai ser hoje à noite. Vamos tomar o posto de controle leste. Escondi alguns suprimentos extras nos apartamentos Regal. Está marcado com um X vermelho. Rapaziada, um X vermelho é igual a itens. Vamos ficar espertistas. Okay. Ó, a tá rolando mais peças pra fazer. Ô, oh, meu, proteína não. E fitinha grega. Cadê ele nessa história toda? A gente tem que passar por. Oh, meu, tem que subir na, na tábua lá, jogo. Beleza, valeu muito a pena subir aqui. Rapaziada, tá rolando um, um charolês aqui, hein? Altamente sinistrão. Cabreirão! Tem como subir mais? Tranquilo, agora a gente tem que se juntar a ele e atravessar para o outro lado. Mesma coisa que os locks fizeram. Rapaziada, não é muito seguro. Não seria muito seguro ir atrás daqueles caras lá, viu? Vou ser bem sincero, Sério, Joe! O Joe, pelo amor de Deus, hein? V vamos subir. Vamos subir a madeirinha aqui com calma. Você acha que os passadores já foram? Vamos descobrir. Rapaziada. Tá um limpo E, é. pode descer! Antes de acontecer toda essa merda. Ó, oh, mais proteinecas. Ah, Beleza. Não, tá muito alto. Vamos ver o que encontramos. Puta, tem bastante aí esse joguinho, hein? Ó, ó, ó, olha que o combinação necessária, rapaziada, isso aqui a gente vai ter que abrir, hein. Vamos ficar esperto na combinação, hein. Eu, você e o mano Joe aqui, juntamente com a L, para descobrir a combinação desse cofre. Ó, oh, tá rolando uma uma maquininha de tirar dinheiro. Telefones altamente zoados. Tá, tá rolando uma maca gigante de café aqui? Ah, que saudade do café. Ô jogo, dá um café pro cara aí. Já viu, né? De momento, acho que é isso. Temos que arrumar uma forma de subir. Ó, ó, ó. O cabernet já, já. Já achou uma escada aqui? Será que tem que mover a escada? Ó, oh, tá rolando uma água benta ali. A gente vai ter que mover a escada. Beleza, já vimos que tem uma água bentinha aqui Eu nem sei se já tá cheio, mas vamos, vamos colocar aqui E simplesmente tentar pegar Ó. Vamos usar a peça de arma, hein? É tudo nosso Beleza, peça de arma Agora, temos que subir em outro local, l Onde é que era o local? Será que, será que era aqui? Deu certo. Sobe aí. Tá subindo ele? Oh, okay. Rapaziada, fizemos já a vistoria de local. Tem aquele cofre. Toma cuidado. Rapaziada, ele não pode sair daqui a gente achar o cofre, hein? Como que faz pra pegar aquele cofre bento? Ó, aqui acho é que sai fora, hein? Rapaziada, onde é que vai pra ver a combinação do amor? Lá em Sorocaba. O Caverninha vai dar uma derrapada ali embaixo. Só pra ter certeza que não tá ali embaixo. Fap. Tá <risos> -pe -pe Pera aí, peraí, pode, pode ser que é por aqui, hein? Ó. O oh, caverninho não vai precisar daqui não, hein? Será que essa porta aqui abre? Ô oh, meu Deus. Fazer, nem vai ter um bilhetinho aqui com a, com a cartinha da... Do... Combinação do amor? Será que não tá aqui dentro? Olha, olha que jogo! Oh! Que, que, qual que é o negócio? A todos os funcionários, a combinação para o cofre de segurança dos pertences dos hóspedes do hotel foi alterada. A nova combinação é 20, 10, 56. O bom desse jogo é que você não precisa nem memorizar. Por quê? O mano Joe memoriza pra você. O Joe, tem, tem morado por lá? A gente vai ter que voltar por aqui. Rapaziada. O caverninha já foi direto ao ponto, hein? Já foi derrapando direto ao ponto. A curiosidade do caverninha vai acabar agora. Tipo, vamos ver o que tem dentro desses cofres do amor. Beleza. É o caverninha também não, não olhou direito aqui essa parte, hein? Vamos ter que dar a volta por aqui. esses relogios na parede que eu achei bom, legal, essas argolinhas. Bem louco. Profissionais ali. Beleza, cofrão. Rapaziada, calma, calma. 50 peças de arma, hein. Ó. Oh. Rapaziada, manual de facas, tio. Faca propícia para o combate. Eu vou comer. Maior durabilidade de lâminas, reforço, aumentar a durabilidade de uma lâmina pode ser importante Quando os substitutos não estão disponíveis ou são difíceis de achar Rapaziada, foi super importante esse cofre aí por essa faca do amor E pelas 50 peças de armas Agora simplesmente teremos que encontrar um local para equipar as armas que estão prestes a ser equipadas Rapaziada, é a escada O jogo Vou <risos> parar a escada. Rapaziada, vou parar a escada. Será que a escada voltou ali, tio? <risos> oh, Diogo. Pode ser, o Ô, jogo! Rapaziada, o caverninha, deixou esse negócio pra trás aqui. Rapaziada, onde é que foi? Parar a escada, jogo! Não! Uau! Wow. Será que ela caiu quando o caverninha pulou? Tá aqui submersa na água? O jogo, tá engraçado, hein? O jogo. Rapaziada, roubaram a escada. Ô, oh, jogo pilantra. E aí? Como que a gente passa agora? Tem que dar um VAP aqui, tio. vape. Rapaziada, os caras roubaram a escada. Ô, oh, meu Deus. O que, que acontece? Vamos ter que reiniciar o um encontro aqui. Rapaziada, o caverninha teve que voltar, tio. Os caras roubam a escada mesmo, hein? Vamos ficar espertos. Os, cara... os ladrões não estão perdoando nem no The Last of Nelson mais o game, hein? Vamos ficar espertos. Beleza, ele agora a gente pode prosseguir já com o cofre aberto. Ó, oh. toma cuidado. Beleza, agora a gente, vamos passar pra outra parte. Vamos ficar ligeiro. Que é, aqui deve morar o perigo. É, ué, Fazer, é, parte aqui é altamente silêncio. É oh, tá baixa, baixo. De baixa, o outro, então... o é assim, mas eu não tô reclamando. Acho que não. Terminamos aqui. É, eu tenho outro andar pra olhar, cara. Não vejo aquela dura semana. Porque somos meticulosos. E vamos continuar sendo. Agora vamos terminar com isso. Beleza, rapaziada. Tá... Oh meu Deus do céu. Tá um altos caras aqui. Será que tem como pegar esse loco por trás já? <risos> Tranquilo. <risos> Calma, Eric. Tava dando pedra de pau aqui, mas a gente já tem um, um profissionalizado. Vamos por essa parte aqui que me parece... Beleza, não tem saída. Não tem saída, não tem item. Tranquilão. Vamos fazer uso dessa boa visão Spider do Banu. Joe. Fazer muito trabalho. Ó. Oh. Esses caras estão tudo pro outro lado. Vamos passar da moral. Ó, oh, tem um lock ali com um bastão super gigante. E tem outro lock aqui. Tem que ficar usando essa, essa visão benta? Porque esses caras vai e volta do nada. Ó. Oh. Será que ele vai virar aqui? Olha, ele ia virar <risos> e beijar o caverninha já de, de frente ele é agora É agora tio Ó oh. Botou Botou pra dormir Tranquilo Boa parte dos locks Já foram derrapados Pode acho que só sobrou aquele lock ali Vamos, vamos, vamos, vamos bico dele lá, lá, Pra ver qual é que é Ó, ó, ó Vamos usar o cameraman Pau, Chega no é ele Vamos ver se ele é o cara mesmo então, vamos, vamos pegar ele por trás, vai <risos> Beleza. Rapaziada, fizemos a limpa total. Na parte de baixo. Agora vamos andar tranquilamente, porque o barraco é nosso. É tudo viu? nosso. Só pra ter certeza. Tá cheio de garrafas. Ó, ó. O <risos> cabernet também já abriu nessas partes aqui, porque... Os caras... Ou seja, pessoas reais, os caçadores Eles são mais pilantra do que os zumbis Os zumbis são retardados Esses caras tem arma que já é altamente mais difícil Está rolando um bastão de beisebol aqui gigante Mas já temos armas para o combate Barrinha de cereal Está rolando uma Tesourex. Nesse cômodo aqui Me parece que essa gavetinha não tem nada Beleza, L. Acho que é isso aí mesmo Ó, <risos> oh, tá rolando ali um... Caberninha, deixa pra trás? Eu vou te tererê Tá cheio, tá cheio Beleza, Vamos ver se tem como fazer Ô, oh, meu Deus, tem como fazer altas paradas, tá tudo cheio, jogo <risos> oh! <risos> Rapaziada A L <Ellie risos> tá... Tá pressando o caberninho, hein? Beleza, vamos subir então. Acho que é que tem que subir. Era por aqui mesmo. Ó, oh. o caverninha entrou aqui rapidão. Vamos simplesmente ver se o caverninha entrou aqui. E aí, Bota pra dormir. De boa. Vamos fazer outra. O Gaboninha acabou perdendo a tesoureta no local. Rapaziada, aqui vai ter item, tio. Ô, oh, meu, o cara tava sozinho aqui, ó. Sala presidencial, eu sabia. Ó. Oh. Tá rolando música de soldado. Oh, eu tô de boa, tá acendendo a luz, hein. Peraí, joguei. Beleza! Tá vai de boa? Vai, arrebenta esse local. Vai vir mais, vai vir mais. Quando vem um, vem altos. Ó, oh, tá vindo o Loki aqui. Tranquilão. <risos> é beta esse Loki. <risos> Beleza. Beleza, tá vindo outro Loki lá de cima. Vamos de encontro com a Morte, tio. Ó, oh, tá correndo em círculo o Loki. Rapaziada. Ô, oh, meu Deus, vou mostrar o caminho pra ele. Bastão de beijo aqui é profissional pro combate, hein. Ó, oh. ó. Oh. Deitou. Pois arrebentamos bem, todo mundo no Kung Fu. Ah, <risos> oh, meu Deus, sem dar um, sem dar um tiro. já passamos por aqui. Ou não. Meu Não tem Ô oh, louco! O Joe, <risos> entra aqui, que ele, ele é do mal. <risos> Tira a escopeta do bolso, na moral, troca uma ideia com ele. Escopetão. Só pra ele ficar esperto. Tá, tá vivo ainda, Joe? Oh! Rapaziada, três a no lock, hein? Vamos enfaixar o bracinho do Joe? Rapaziada, a gente tem mais suprimentos aqui, então a gente pode se aventurar mais. A gente tá muito furtivo. Vam, vamos trocar ideia melhor com os locks. Beleza. Olha, será que tem como aumentar ainda mais Fazer a ah, distância Eu preguei aquele cara Joel, gente, eu Oh, ah, oh, ah, oh ah, ah, tá rapaz, tá Tem altos ali oh, meu, Tem altos oh, Joel, carrega aí, carrega aí Peraí, aí, pera aí. Tem lock por toda parte Rapaziada, novo golpe, beija-parede, hein Tá rolando um beija-parede novo Vamos enfaixar o bracinho do Joe Rapaziada, va valeu a pena a aventura Vamos rolar pera aí. Joe, pera aí. <risos> tá rolando mais Street Fighter aqui Ó, deixa o Loki vir aqui de boa v Vamos simplesmente pegar furtivamente esse Loki, se der não, não <risos> Rapaziada, beija aqui, beija aqui. Peraí, jogo mais? Aí, não, hein? Não, onde é que tá vindo esse lock? Beleza, tá vindo lock dali, hein? Ó, tem um lock aqui. <risos> Beleza, tem, Não, tem mais um lock vindo aí. Você curtiu? Vamos equipar o pauzinho? É o okay. quê? Oh, jogo! Calma aí, tio! Nossa senhora! Ah, tijolada! rolada! Ah, ele dá tijolada nos caras, tio. Vai mexer no Kaeli, tio. Você pegou o tijolinho? Link! Rapaziada, tá rolando aqui os caras tudo triturado com a escopreta tipo, Não mexam com o Joe quando ele tá com a escopreta na mão Rapaziada, vou aumentar essa habilidade de distância aqui Que a gente aumenta ela no máximo Acaba com as proteína benta Mas tem altas paradas, velocidade de recuperação Balanço da arma Mestre da faca, use uma faca para salvar Quando for agarrado por um instalador Rapaziada, vou ficar esperto em ter como se livrar das atualizações De sistemas Instaladoriais Beleza, Paz, é, vamos fazer mais um pauzinho do amor Beleza, tamo de volta na ativa oh, só, só falta munição pra preto O que que acontece? De momento Beleza, bastão de beijos não tem espaço De momento, vamos continuar com isso aqui Rapaziada, é, o caverninha vai ter que fazer uma limpa aqui Só pra ficar de boa, VAP!